Senhor esteja convosco. Ele está, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Ovi, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário... Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe oferece também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o um manto. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir, e não vireis as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória, Glória a vós, Senhor. Senhor. Queridos irmãos irmãs, na continuação da carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo, como colaborador de Deus, fala aos Coríntios e a nós para aceitar de coração a pregação divina, para produzir frutos de conversão. O que, é que Paulo está querendo dizer para nós? Aceitar a pregação divina é aceitar a palavra de Deus. Colocar a palavra de Deus no coração e transformá-las em bens espirituais. É disso que Paulo está falando para nós aqui. Porque nós não podemos deixar passar a palavra que é o tempo da salvação. Quando deixamos passar despercebida a palavra, estamos destruindo a eficácia da salvação. A salvação está na nossa vida, está na palavra de Deus. E como nós podemos destruir essa grande eficácia da salvação dentro de nós? Quando passamos despercebido com as palavras de Deus, estamos aí matando o caminho, o meio da salvação, que é a palavra de Deus. Quando nós... Somos firmes nas tribulações, nas, nas virtudes, mostra que verdadeiramente somos ministros de Deus, somos filhos de Deus. É nos momentos difíceis, quando nós estamos firmes com Deus, é que está nos mostrando que realmente nós somos ministros de Deus. Por quê? Porque não deixamos passar a palavra de Deus em vão. Caminhamos todo dia junto com a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. É essa a nossa caminhada de cristão. Por isso que Paulo está alertando aquele povo de Coríntios e também alerta nós hoje. Então não podemos deixar passar os momentos favoráveis da espiritualidade. Porque passamos momentos difíceis de convivência no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família. E quando nós estamos com a palavra de Deus no coração, esses momentos difíceis, nós somos capazes de passar as tribulações. Quando estamos deixando escapar a palavra de Deus, que é o, que é o caminho da salvação, nós às vezes nos perdemos nessa, nessa caminhada. Então Paulo vai nos alertando aqui. Por isso o apóstolo Paulo fala de não receber em vão a graça. Hoje é o dia, ele fala. O que quer dizer hoje é o dia? Hoje é o dia, amanhã é o dia, depois é o dia e assim por diante. Todo dia é o dia de receber a graça da palavra de Deus. Temos que viver a palavra dia a dia. Por isso que ele fala hoje é o dia. Não deixa passar a palavra de Deus em vão, hoje é o dia. Então Hoje, amanhã, depois, todo dia é o dia da graça de Deus que vem em nós através da palavra. Por isso que a eternidade, a salvação, ela não está espalha, espalhada em migalhas no tempo. Ela não está espalhada assim. O tempo, o tempo é completo, é cheio de graça de Deus. É o tempo todo, é 24 horas por dia que Deus derramando a graça sobre nós. Isso ele fala, o dia é hoje, todo dia, toda hora. Temos que procurar nos apegar na palavra de Deus, onde está a graça dele mostrando o caminho da salvação a cada um de nós. Temos que viver intensamente esse momento de graça de Deus. Não podemos perder isso. E às vezes nós nos distraímos, deixamos nos perder um pouquinho ficamos meio com preguiça, está certo que nós estamos em pandemia, mas tem gente que se aproveita disso, sumiu da igreja. Nós temos que ter o cuidado, existe o limite de pessoa, temos que usar o álcool gel, tudo certinho, máscara. Mas quantas pessoas desapareceram da igreja? Esse dia minha mulher encontrou uma que disse, vocês são loucos de estar indo na igreja? Como assim, louco? A senhora está aqui no mercado? Ah, mas agora que eu estou... Tô... Como que está louco? Você sabe o que é isso aí? Se acomodou. Porque a igreja falou, oh, não, fica agora em casa, bom, né, pode assistir. Lembra que no início fechou tudo mesmo. Fica em casa, assiste aí, vai ser passado o vídeo. Então A pessoa se acomodou, se estica no sofá, põe a perna em cima lá, e ali eu fico. Muito cômodo. Já antes da pandemia, tinha pessoas, teve uma pessoa que veio perguntar para mim se a missa pela televisão era válida igual na igreja, igual aqui. Aí lá no canto, falei, não, você está doente? Não, eu não. não. Mas eu tenho a missa na televisão? Tem, para aqueles que estão na cama, que não podem sair da cama. Aqueles que podem assistirem lá, participa ali, Recebe a comunhão lá em casa, porque ele está doente. Para você está saudável. Isso é para você lá, não é válida. Você vê antes tinha isso, imagina agora. Então as pessoas deixam passar as palavras de Deus no dia a dia. em vão, perde a graça, não recebe as graças de Deus. e reclamamos de muitas coisas, por quê? Não estamos agraciados, porque estamos deixando deixa só para o fim de semana, deixa só para quando eu posso ir na missa, se der certo eu vou, se não der eu não vou. Mas não pode ficar doente, que se sentir alguma coisinha, principalmente hoje, não né? fez, pede corrente de oração para tudo quanto é lado. Aí eu preciso de Deus, eu preciso de oração, eu preciso... Mas a igreja, mas a palavra de Deus, deixa ela para lá, vou de quando posso ir. Então esse alerta do Paulo aqui para nós é para nós não desapegarmos da palavra de Deus todos os dias. Deus está derramando graça que não é de migalhas não, é 24 horas por dia que ele derrama graça sobre nós. Basta que nós queremos fazer a nossa parte. Né? E no evangelho aqui, no seu evangelho de Mateus... Nós vemos aqui que a, a lei do Antigo Testamento visava conter o que vingança, né? Era um limite nada fácil, porque era dente por dente, olho por olho. Dá uma impressão que aquele povo eles não tinham amor, parece que não tinha coração. Era só vingança, pensava em vingança, vingança. Então, já o Novo Testamento pede para os discípulos o que? Para renunciar à justiça com as próprias mãos. A lei do Novo Testamento é diferente do Antigo. É a lei do amor, é a lei do perdão. Que parece assim que a gente vendo falar do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, que não existia o perdão, não existia o amor. Já o Novo Testamento já fala de renunciar à justiça com a própria mão e fazer a justiça como Deus faz Qual é a justiça de Deus? Fazer aquilo que Deus faz A paciência e o respeito que Deus tem Por cada um de nós É disso que está pedindo Renunciar a essas coisas de dente por dente, olho por olho É ter a paciência e o respeito que Deus tem Por cada um dos seus filhos Sermos imitadores dEle ter respeito pelo próximo, pelo irmão, ver no irmão o próprio Deus, ter esse respeito e ter esse amor. E não pensar em vingança, só em vingança, como nós vemos aqui sempre no Antigo Testamento. Né? Vocês sabiam que, olha o no teu nome, que Gandhi e Viníba, Viníba, vinib, eles não eram cristãos. Quer quantos falam, não é cristão, não acredita no Novo Testamento, eles vivem o antigo e acabou, né? Não eram cristão, mas eles viram nessa passagem desse evangelho o que Jesus falou, eles viram nessa passagem o da não violência. Eles viram que essa passagem é uma passagem que não se usa violência. E por isso foram libertados muitos homens que estava sendo condenado por esses dois homens aqui que não acreditavam em Cristo, que não, era, que não são cristãos, não eram cristãos. Mas essa passagem moveu no coração deles que a justiça não se faz com a, com a própria mão, que não há de fazer justiça com violência, que, existe, que tinha que existir o perdão para esses que não eram cristãos. Agora, imagina nós. Então, nós, como muitos cristãos, temos que compreender que não se trata de pagar o mal com o mal, e sim pagar com o bem, pagar com o perdão. Foi assim, é assim que Deus é com cada um de nós. Que se Deus fosse levar dente por dente, olho por olho, com cada um de nós, comigo e com vocês, nós íamos estar vivendo o castigo todo dia. Então o Antigo Testamento nós temos que conhecer ele, né, para a gente entender a criação do mundo, a criação do homem. Né, temos que entender um pouco da igreja, porque a nossa igreja veio através daquilo que, que os profetas vinham falando, vai vir o novo Messias, vai vir o salvador do mundo. E a nossa igreja iniciou com esse profeta, que tanto, é, com Jesus que que os profetas tantos falaram, né, do Messias, a nossa igreja foi deixada por ele. Então, nós temos que entender sim, e ler o Antigo Testamento, mas colocar em pauta o novo e a palavra de Deus, como Paulo pede aqui a cada um de nós hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.